Olá, meus amigos, eu quero falar a respeito de crenças limitantes e crenças ocultas. Quais são as diferenças sobre crença limitante e a outra oculta? A limitante, na verdade, você tem consciência dela, né? Sabe, mas não sabe. Por exemplo, não consigo comer tomate, não gosto de comer tomate, é uma crença. Não consigo estudar, é uma crença. É, né? Não gosto de escuro, é uma crença. Tudo aquilo que você fala, não gosto... É uma crença. Né? E ela também pode ser aquela, tudo aquilo que você gosta, também é uma crença. E algumas podem ser limitantes. Aliás, qualquer uma delas, né? gosta de tomate. Talvez você esteja excluindo outras coisas. Então, de onde vêm essas crenças? Vem lá da infância. Nós chamamos de estrutura de pensamento. Né? Então, lá, quando você era pequeno, tua mãe falou alguma coisa para você... E você passou a acreditar que era verdade. Quando eu era pequeno, eu tomava muito emoção escote Scott e biotônico. Né? Minha mãe dizia que aquilo era bom para a saúde, que aquilo fazia crescer, que aquilo ficava forte, ficava inteligente. E eu tomei muita emoção de Scott e muita, muito biotônico. Biotônico era doce, né? não sei se aquilo tinha álcool lá ou não, mas era uma delícia aquilo. Né? Agora a emoção de Scott ela era amarga, era feita de fígado, de bacalhau... <risos> Mas minha mãe falava assim, que aquilo era bom, porque deixava... Ela dizia assim, né, é ruim, gostou ruim, mas é muito bom para a saúde. Então, eu tomava, não, não fazia assim cara feia, né, era, gostou ruim, mas não tinha sofrimento. Então, obviamente, que talvez hoje, não sei, né, se, nem sei mais se existe emoção do de, de, de, de, de, de... De Scott. Mas era uma crença. Então, essas são crenças que estão em nós e que a gente não sabe como ultrapassar isso, né, eu quero, não consigo perder peso, gente. como é que é isso? Sou esquecido, sou atrapalhado, então essas são crenças que estão aí instaladas em nós, e como é que eu tiro isso de mim? Olha ah, lá que já vou te ensinar, aguenta a mão aí, essa é uma crença que você sabe, agora você fica sabendo que é uma crença, né, tinha isso, não sabia que era uma crença, agora existem as crenças ocultas, as crenças ocultas nós não as vemos, nós não as enxergamos, nós estamos com elas e o que acontece é que elas dirigem a nossa vida sem a gente saber. E são três, três crenças ocultas básicas para todos os seres humanos. A primeira crença oculta é você não é importante... Então, existem pessoas que lá no fundo, não sabe por quê, mas ela não se sente importante. Aí ela tem que trabalhar, trabalhar, trabalhar, a máquina dela, o corpo dela sai trabalhando, que as pessoas que têm, são perfei perfeitas, têm a perfeição, arruma tudo certinho, uma outra que tem essa, essa crença do, do não é importante, é uma outra que se impõe pela força, essas pessoas briguem, não mas era assim assado. Porque lá no fundo, no fundo elas se consideram insignificantes. E aquelas pessoas que são paradas, que são lentas, que se choveu, choveu, se não choveu, não choveu, são as pessoas que aceitaram a vida como ela é lá, acreditam que é insignificante e não faz nada para mudar isso. Existe uma outra crença limitante que é terrível, é do você não é amado. Então existem pessoas que não se sentem amadas. Por isso o que acontece? Elas é, buscam o dinheiro, ficar ricas para serem amadas pelo dinheiro, ou buscam ajudar os outros assim absurdamente. Sabe? Faz tudo o que tem que fazer para o outro. E as outras também que já aceitaram, que como não é amada, se sente mal, se sente triste, morta alegre, tá triste porque ela se sentiu abandonada. E a terceira crença, que é a crença de que você não consegue. esse se você não consegue é uma crença que está instalada na gente Eu tinha essa crença. Talvez até tenha ainda, né? Talvez gente tenha tirado tudo. Então são as pessoas que acreditam que não conseguem realizar. Eles patinam, patinam, patinam. Nunca chega o lugar nenhum, tá sempre patinando. Tenta e quebra, tenta e quebra. Não vai para o lugar nenhum. Essas três crenças são básicas. Todo ser humano tem. Tem outras. Né? Tem outras. São ocultas. Você não sabe que você tem. Eu estava feliz até abril, mais ou menos. Deu, maio. Não, sou feliz ainda, mas... É... Abriu o maio e descobri que eu estava com pré-diabético. Então, quanto tempo antes eu já estava pré-diabético, mas eu não sabia. Quando vem, né ah, você está pré-diabético. Bem, beleza pura. Agora eu sei que eu tenho que tratar. Entende o que eu quero dizer? Então, essas crenças, você não sabe que elas estão lá. Agora, para que você possa superá-las, você vai ter que descobri-las. Você vai ter que encontrar um meio para que essas crenças apareçam. Tá? Nós temos aqui um trabalho muito bem feito. São um, nós temos um manual com 35 folhas que ajuda a pessoa a descobrir todas as suas crenças. Né? Talvez escapem algumas, mas as mais importantes você consegue descobrir. Por que esse manual? Para que os meus alunos possam tirar essas crenças limitantes, Que ele possa dizer assim, eu como tomate, eu não como tomate, não me faz diferença. Né? Eu gosto ou não gosto. Porque isso é se tornar um adulto. Até então, você não vai mais ficar refém das crenças. Cada uma delas traz uma consequência. E essas consequências são muito terríveis para a vida da gente. Pessoal, se você gostou desse vídeo, compartilha, né, é, acesse o seu canal aí nosso, assim, se inscreva, passe para as outras pessoas, tá bom? E eu vou falando durante o nosso processo como curar isso aí, tá bom? Grande abraço, beijo, tchau para vocês.